Aí dá na Era mais vibe, vou começar porque eu me cataca Sabe né mano que agora eu falo, nessa batalha única se destaca Cês percebeu que não está de preto é luto, só que agora essa conduta Pois eu tô na batalha, sem então tô vestindo luta por um dia de luta ha. Cê entendeu? Esse que é o papo, agora eu falo aqui pra esse otário Por ironia do estilo de preto, morreu o tempo que tava trabalho no adversário Pô, agora é muito fraco, tipo assim, já faz tempo que eu não colo se Piracicaba Mas agora é contra mim a sua batalha Chega devagar, então vê se não se gaba Pé no chão, você sabe mano que agora Eu vou falando seu caminho Pois não adianta você chegar cheio de marra Porque nessa batalha você sai pianinho Não, isso é, dá, dá continuidade Você se tornou meu inimigo o tempo que vai sair daqui deprimido, depressivo Você entende a rima, você sabe que meu mano Hoje eu acabo com tudo, sua autoestima Com sua autoestima, pé no chão inconsciente Você sabe meu irmão, na melhor hora nós ataca Ataca, sinceramente, você sabe velho Que hoje eu passo um peão na sua mente Meu mano, você falou que nós dois tá de preto Entendo, sinceramente verdadeiro Meu parceiro, nós tá de preto, os dois de preto Só que hoje você tá de luto, mas eu que sou coveiro, coveiro. E cavo sua cova, você sabe meu mano Que hoje eu que acabo com sua mar. Faz tempo é que você não coloca em Piracicaba, cê colou, vem na central, pronto enterrar na praça. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mano, acabo contigo e sigo fazendo a rima, no puro improviso. Tio, oh, faço assim, cê entende. Calma, meu mano, que cê não compreende. E a rima, eu faço e te aniquilo. Corto o seu pescoço, meu mano. Não tem papo de amigo. Cê sabe que é 30 segundos pra eu bater em ti. Mano, cê não aguenta mais o free. Na sua mente, eu bato em trinco, seu crânio, eu mente, tudo que eu faço. Cê entende, meu mano, que eu te mostro aqui. Agora eu não preciso de bala. Na rima, eu mostro que cê não é um aço Não é um aço, não é um homem prepotente. Você entende que as ideias é um pouco mais pra frente, seja mais inteligente um pouquinho competente Senão meu mano hoje E você é inconsequente 30 segundos Mica na resposta Ei, ei, ei oh, oh, oh Oh, oh, oh. Oh, felizmente agora eu falo, Deus me diga Aqui não tem pão tá na frente, mas é rima de grosso calibre Posso até travar, sabe que é, né meu mano? E pode crer que mesmo assim ganhou travando Se falou que vai acabar com a minha autoestima Sinceramente aqui cê não tem a disciplina Porque sua ideia foi em vão Antes disso Sobre autoestima, isso é sobre aceitação, né? Não, cê não entende? Já falaram até de defensão Cê quer mandar esses vão? moleque? Então tenta desmerecer Porque agora, mano, eu vou botar É pra correr Moleque, cê sabe que você é inconsequente que você falou, eu já ouvi dos demônios da minha mente Então, você sabe que eu falo pra tu Se nem eles me assustaram, imagina tu filho. Barulho pro Batalha Barulho pro Tiaguinho Barulho pro Mica Tiaguinho Mica hum. muito é, fraco! Diaguinho! Mica! Uou. Mica, próximo pra, fase!